Boa galera, meu nome é Victor Souza, sou jornalista e fotógrafo, trabalho no Instituto Pra Comum e faço parte do GT de Audiovisual do Lab Pra Comum. O nosso grupo de trabalho desenvolve atividades coletivas e individuais para troca de saberes, aprendizagens dentro do audiovisual, mas especialmente aí na fotografia e no vídeo, né? E a gente tem um dos nossos princípios que são as atividades de baixo custo e a democratização. E é por isso que hoje, aqui no Lab nas Redes, a gente decidiu falar um pouco sobre softwares livres para edição de fotografia e vídeo. Antes da gente ir para os softwares, que é o motivo ao qual você clicou aqui, né, nesse vídeo, a gente vai rapidamente falar sobre o que é o software livre. Por quê? Porque o software livre, ele é um movimento político, né? ele é um movimento social, um movimento político que busca a liberdade do usuário, e a liberdade do usuário ela é algo inegociável, né especialmente dentro da computação, ou você controla a sua computação, ou a sua computação controla você. E esse movimento que nasceu nos anos 80 e até hoje existe e resiste, graças a comunidades ativas, pessoas que em comunidade, que em rede, mantém né, sistemas operacionais, mantém softwares, usuários que também colaboram, a gente pode usufruir né, da liberdade dentro da computação. Eu não vou me estender no tema porque é um tema longo, é um tema complexo e existem diversas opiniões e diversas visões dentro do, do movimento software livre, afinal a liberdade é algo que, que se luta, que se conquista, né? não, é algo, não é somente não é algo que se conquista facilmente, digamos, né? Então eu vou indicar aqui nos links o canal do nosso grande parceiro, amigo e professor Paulo crecheu que ele dá várias aulas, que ele conta a história do seu movimento software livre, que ele ensina vocês a como libertar a sua máquina, a como ter um sistema operacional 100% livre, certo? Então, fechando parênteses, edição, bora falar dos nossos softwares livres. Primeiramente eu vou falar de um dos meus softwares que é o favorito, que é o Darktable. Dark table, dark table, darktable, Darktable, Darktable.org. O Darktable é um é um software de edição de fotografia em série, ou seja, você e não destrutivo, ou seja, você pode editar várias fotos ao mesmo tempo em série sem que o arquivo original seja destruído, certo? Você tem o Lighttable? A mesa de luz, que é onde você organiza os seus arquivos, onde você pode dar nota para as fotos, onde você pode importar e exportar os arquivos, certo? Além de outras coisinhas mais. E também você tem a mesa escura, que é onde a magia acontece, onde você faz todos os ajustes, desde os mais simples, como de contraste, até os mais avançados, que estão separados por pequenas ferramentas, como você vai ver o mouse clicando ali darktable.org, isso é nome de software. cadenlive.org uma graça dos céus que vem a nós cadenlive.org, outro software livre gratuito, dessa vez para edição de vídeo certo? É um software que quando você baixa ele, você pode falar, pô essa tela branca, essa parada aqui não vai dar certo como você está vendo aqui na captura em Live é a sua possibilidade de alterar toda a tela de acordo com como o usuário gosta, o que a galera chama de interface, né? O que é a interface, na verdade, né? Que é você poder ali deixar o software da maneira que você gosta. É um software que funciona com a maioria dos softwares de edição de vídeo, né? Ou seja, você tem ilimitadas tracks ou linhas, tem ilimitadas faixas tanto de vídeo quanto de áudio, para fazer a sua edição linear, você tem efeitos, opções de cortar, recortar e etc. Certo, cadenlive.org é um excelente software de edição de vídeo que suporta a maioria dos formatos, a maioria das câmeras e tem um excelente sistema de renderização, tem um excelente backup também. Então recomendo aí para o vídeo cadenlive.org. Ambos softwares, Darktable e CadenLive, funcionam para a maioria das. estão em licença GNU e funcionam na maioria das distribuições Linux, mas também funcionam nos sistemas operacionais não livres. Windows e Mac. Meu nome é Vitor Souza, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Uma das coisas mais bacanas dos softwares livres e audiovisual é que você encontra uma infinidade de arquivos, os próprios desenvolvedores oferecem os manuais e os cursos, então e nós como usuários, eu não sou um, uma pessoa que tem a computação avançada, eu sou um usuário e é o usuário que fortalece a comunidade, quando tiverem, tivermos mais pessoas usando, dando dicas, criticando, de maneira educada, óbvio, certo, é que a nossa comunidade vai, vai fortalecer, então bora, bora pensar em comunidade dentro das redes, liberdade não se negocia.